Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca De Luca, professora de Geografia do 9 ano. E vamos aprender hoje sobre a África, sobre os efeitos da colonização no continente, a paisagem natural, a população africana e os conflitos internos. A África é o único continente atravessado simultaneamente pela linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul, e pelo meridiano de Greenwich, que divide o planeta em leste e oeste, em oriente e ocidente possui 54 países independentes e cerca de 1 bilhão de habitantes. Bom, vamos ver agora sobre os efeitos da colonização. A colonização dos europeus sobre os africanos na própria África, no século XIX, deixou sequelas negativas no continente que estão presentes até os dias de hoje. Como, por exemplo, aqui na foto temos sobre o Apartheid, que aconteceu na África do Sul, que é um país mais ao sul da África, que os, os colonizadores europeus migraram para lá, para moraram para morar lá na África e eles apenas simplesmente segregaram entre brancos e negros. Que na placa diz uma área de pessoas brancas, apenas pessoas brancas poderiam estar nessa área. Que inglês e na língua nativa dessa de, região do país. Ou seja, a, a, os efeitos da colonização tem até hoje. O racismo é muito presente né? na África do Sul, por exemplo, onde tem muitas pessoas brancas por conta dos imigrantes colonizadores. Também tem o efeito do analfabetismo, que, segre, que é a segregação racial. Uh, a, o colonialismo fez com que surgisse... Como por exemplo nessa região da África do Sul, teve os imigrantes que foram morar para lá, os migrantes colonizadores, na verdade. Nas outras áreas da, da África não teve tantos colonizadores que foram morar para lá. Eles apenas foram para escravizar os africanos e ter a extração de recursos naturais, apenas. E isso fez com com a escravização ainda maior, que já existia na África, e escravizar ainda mais os africanos fez com que tirassem ainda mais a oportunidade dos africanos de estudar. Então, a, a taxa de analfabetismo ficou ainda maior ao longo dos anos. E os conflitos internos do, no, no, próprio, na, no próprio continente africano, já que os colonizadores europeus foram dividindo as regiões. Os europeus dividiam, foram dividir o, a África em regiões, que para eles faziam sentido essas divisões, mas porque na verdade já eram divididas entre etnias da África. E isso foi surgindo que, que houvesse conflitos entre etnias divergentes, entre etnias inimigas. Porque nessa nova divisão que os colonizadores fizeram, fizeram que muitas dessas etnias ficassem juntas. E os conflitos se tornaram ainda maiores. E no século XIX, os europeus foram para a África com com o chamado neocolonialismo, que, por exemplo, na América, as colônias já estavam sendo, independentes tinham sido independentes, a maioria da da, do, da Europa, e eles foram para a África por conta com, com grande incentivo de um pensamento de um pensamento de um intelectual alemão, o Frederick Hatzel, que dizia sobre o determinismo ambiental, que também é conhecido como determinismo geográfico. Ele dizia que pessoas abaixo do, da linha do Equador, em países tropicais, tinham menos desenvolvimento psicológico, que as pessoas do Norte eram mais desenvolvidas e necessitavam que esse, e essas pessoas do Sul necessitava que fossem colonizados pelas pessoas do Norte, já que eles, por serem mais desenvolvidos, mas também a questão da, da, da questão de pele também Fossem desenvolvidos, e isso que eles tinham essa desculpa como para justificar, para tentar justificar a colonização na África. E a paisagem natural. O continente apresenta uma extensão um territorial bastante compacta, com poucas regiões insulares. Ou seja, o continente ele é muito compacto, como diz, e com poucas ilhas. Uh, todos, quase todos os países têm as suas fronteiras, fazem fronteiras com outros países. Apenas alguns, pa alguns países independentes são ilhas, como Madagascar, por exemplo. E do ponto de vista geológico, a África apresenta uma estrutura bastante antiga. O relevo é basicamente planáltico com uma cadeia de montanhas no norte do continente. Apenas, uh, no geral, na maior parte do continente, uh, o relevo é mais plano, tendo só a cadeia de montanhas, só mais ao norte, mais próximo da, da Europa. E quanto à hidrografia, o continente africano é marcado por grandes rios de destaques, como o rio Nilo, o Congo e o Níger. Então, temos aqui o Níger, né, que fica no Níger, o, o rio Nilo, que fica na, no Egito, e o rio Congo, que fica na República Democrática do Congo. O rio Nilo é muito conhecido pela sua história no qual o Egito começou a se formar o Egito se desenvolveu a partir do Nilo e os climas africanos são tropical semiúmido semiárido equatorial desértico e subtropical e mediterrâneo ele é mais desértico mais ao norte mais subtropical bem no extremo sul do continente na, ali na África do Sul e na, e na maior parte no, no meio na verdade onde passa a, a linha do equador ele tem um clima equatorial mais quente e mediterrâneo no extremo norte na, da, do continente que é a, a região que faz mais que é mais próximo da Europa então por conta no geral o, o clima africano é ele é quente e com baixos índices de pluviosidade então, vamos à atividade de fixação. Por que, do ponto de vista político, a África é constituída, em sua maioria, por países jovens? Dá um tempo para você responder essa questão, que a pouco eu volto. Ok, voltando com a questão da atividade de fixação e com a resposta. Por do ponto de vista político, a África é constituída, em sua maioria, por países jovens? porque o processo de descolonização, que levou a maior parte deles à independência, só foi intenso a partir do encerramento da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Como nós vimos no início, o neocolonialismo surgiu no século XIX, ali na África, começou no século XIX, e apenas após a Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a se tornar independentes, apenas no século XX. Então, vamos à população africana. O continente possui uma grande variedade de grupos étnicos e de idiomas nativos, além dos quais foram impostos pelos colonizadores europeus. A África é o continente com os piores indicadores sociais do globo, tendo a Nigéria, Egito e Etiópia como os países mais populosos. Ou seja, é muito comum de, na, na África, há países com, muito pobres, e que não tem um fator econômico que venha a desenvolver a, a economia. É, é, ao longo do globo é muito comum de você ver pa países que têm agropecuária como um principal fator econômico que, por conta da exportação. Porém, na África, como por exemplo o, o Mali, não tem nenhum fator que contribua para a economia. Então, a, os indicadores sociais, consequentemente, é, se torna muito baixo, já que a economia não se desenvolve. E as regiões com maiores necessidades demográficas são aquelas próximas aos principais, aos principais rios no, no, e nos litorais do continente. Nos rios, porque a agropecuária surge a partir daí, é mais fácil de surgir a partir daí as, os setores primários, então por isso que a, maioria, a maior parte da, da população migra para essas regiões. E nos litorais, por conta da pesca. Então vamos aos conflitos internos. As razões principais dos conflitos africanos têm muito a ver com a herança colonial. A colonização europeia realmente trouxe muitos conflitos para, o, para a África, trazendo até os dias de hoje. E esses conflitos étnicos, políticos e religiosos são os que mais assolam o continente. Os étnicos por conta de que há muitas etnias inimigas, políticos, por conta de que há muita exploração, há muitas guerras, por conta de riquezas eh, minerais do, do continente, e religiosos, por conta de que é muito frequente de cristãos e muçulmanos estarem, estarem em guerra, e até os próprios muçulmanos entre si, estarem em, em, em conflitos uh, na, na África. E a escravidão que, na verdade, sempre surgiu, na... sempre existiu, na verdade, na, na África, veio com, também com a influência dos europeus que escravizaram eles. E hoje em dia, a, escraviza... a, escravi... a escravidão na África surge com uh, os plantios, como, por exemplo, os plantios de cacau na costa do Mafim. A Costa do Marfim exporta muito cacau para países como Brasil, Estados Unidos, alguns países da Europa, para a produção de chocolate. Só que né, né, nesse cultivo do cacau há muito trabalho escravo, principalmente de crianças. E essas crianças vêm muitas vezes de países vizinhos, como Burkina Faso, Mali... Para tentarem dar um dinheiro para suas famílias, só que na verdade eles sofrem de escravidão. São iludidos. Não, não é trabalho. Não é trabalho remunerado. É de escravidão. E as conclusões? Concluímos que grande parte da, dos problemas atuais do continente africano foram causados pelo etnocentrismo europeu imposto nos africanos. A África é predominantemente quente e com baixas taxas de pluviosidade. É um continente muito compactado, com poucas regiões insulares, ou com poucas ilhas. São as referências para que você tenha aprendido essa aula. E obrigada.